As caixas do CSGO são itens que você ganha da Valve apenas por jogar o CSGO. Sim, literalmente, a Valve te paga, te dá dinheiro pra você jogar o CSGO. E a única funcionalidade das caixas, a única funcionalidade, a única funcionalidade... Nossa, velho, que palavra difícil. Eu não consigo... A única funcionalidade da caixa é ser aberta para dropar o um item, mas para isso você tem que gastar comprando uma chave, como a maioria de vocês já sabem abrir caixas na valve é longe longe longe de ser lucrativo a não ser que você consiga um item raro ou então uma skin covert, mas sinceramente para mim nunca valeu muito a pena abrir as caixas, porém tem outra forma de ganhar dinheiro que é simplesmente guardando, colecionando as caixas esperando elas valorizarem, e hoje eu vou mostrar para vocês como ganhar dinheiro com as caixas do César. Uma coisa importante antes de você investir em uma caixa É saber qual é a chance dela ser dropada hoje em dia Para isso eu gosto do site csgodatabase.com Que mostra pra gente quais caixas estão, por exemplo, nos Prime Drops Recoil Case, Dreams and Nightmares, Snakebite, Factory Case e Clutch Case Que basicamente são caixas que estão dropando para os jogadores que conseguiram o Prime Ou compraram o Prime no CSGO E depois a gente tem aqui a categoria das caixas raras Basicamente, elas antes estavam no Prime e caíram para raras, são todas essas aqui da tela não vou falar uma por uma porque realmente são muitas, e essas caixas elas são bem mais raras do que as caixas que estão classificadas como Prime Drops, elas dropam também apenas para jogadores com Prime mas uma chance muito, muito, muito menor do que as outras caixas que a gente viu no início inclusive só te diz que a probabilidade é de 1% dessas caixas droparem, ah e aí nós temos também as caixas descontinuadas, essas aqui realmente não dropam mais e ó, vou ser sincero, aqui então algumas caixas que vale muito a pena você investir. Parem, parem! Um o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o k drop. Uou. Boa. Ah, ah, ah. Key drop. Skincaro é mais simples do que pensas.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 O dólar valorizou bastante Todos os itens do CSGO são sempre atrelados ao dólar Se o dólar sobe, o item valoriza pra gente que tá vendendo ele em reais E basicamente como quase todas as skins do CSGO têm a tendência de valorizar a longo prazo As caixas seguem esse mesmo princípio Principalmente caixas que tem uma grande demanda Que dropam itens interessantes As pessoas estão buscando comprá-las para tentar conseguir aquele item raro que só dropa naquela caixa ou em algumas caixas Mas basicamente um fator muito importante Que vai decidir a demanda ou o preço De uma caixa são exatamente Os itens que vem dentro dela Porque se as skins que dropam na caixa Ao longo do tempo vão subindo muito de preço A caixa tem essa tendência de acompanhar A valorização também Vamos pegar por exemplo a caixa de armas do CSGO Que dropa a K47 Case Hardnet Olha só se a gente for analisar aí Ao longo da história mano Essa caixa no comecinho custava menos de 1 Real. Hoje, a caixa está sendo vendida por mais de 300 reais. O principal motivo, com essa caixa, você pode conseguir uma K-Case Hardened, que por sua vez, pode vir Blue Jam e custar muito mais do que uma K-Case Hardened padrão, com muito dourado. Agora vamos olhar um exemplo que é o contrário, a caixa Falcon. Ninguém gosta muito das facas Falcon. São um pouco desejadas quando você compara com, por exemplo, uma M9, uma Butterfly. E foi então que a caixa Falcon, há longo do tempo, não chegou a ser muito, muito valorizada. Claro, você comprava ela por 15 centavos, hoje você compra ela por 2 reais. É um aumento gigantesco, mas não tão grande quanto outras caixas que a gente vai analisar. Lembra que eu falei das caixas descontinuadas? Vamos focar aqui nessas três de cima, de operações. A Hiptide, a Broken Fang e a Shared Web. Essas três caixas têm uma coisa em comum. <risos> Olha só, elas todas subiram de preço. Começando aí com a caixa da Shared Web. No comecinho dava pra gente comprar essa caixa aqui por 4 reais ou um pouco menos. Teve um certo hype, mas nunca compre num hype, nunca comprei. Quando subiu muito a caixa Deixa quieto se subiu muito Mas quem comprou aqui por 3 reais e tá vendendo hoje por 7 reais Teve um lucro de 100% A caixa da Operação Broken thing por outro lado Já que ela tem M4 s Print string foi muito aceita na comunidade, galera Gostou muito dessa M4 Ela já mostrou uma valorização mais interessante Que a caixa da Shared Web Chegou num fundo aqui de 1,70 Essa caixa tá quase chegando em 10 reais Alguém acabou de despencar o mercado aqui Mas o preço real dela é perto aí de 10 reais E a caixa da Operação Riptide Essa também deu uma valorizada legal Chegou num fundo aqui de 2,50 Essa faca tá custando aí 11,50 Vou dar mais um exemplo de caixa de operação Que tem um drop muito legal Que são as luvas Pandora Mano, na moral, essa luva Pandora é muito top Muito desejada e valorizou bastante ao longo do tempo Consequentemente, se a gente pega o gráfico Dessa caixa onde vem aí a luva Pandora né, Operation Hydra Case Mano, chegou num fundo aqui de 50 centavos essa caixa é comercializada por mais de 70 reais. Mano, não. Esse investimento aqui, a chance de você fazer dinheiro com essa caixa sempre foi muito grande. Ela sempre valorizou demais e a tendência é caso a Luva, Pandora, as outras skins da caixa continuarem subindo, a caixa também deve subir. Existem outras caixas também que são bons investimentos, mas esse vídeo não é uma dica de investimento. Estou mostrando para vocês dados que você também pode ver aí no seu PC da sua casa, abrindo o mercado da Steam, abrindo o um sitezinho de database que eu passei para vocês Vendo as skins que as caixas dropam Se elas foram removidas Do Prime Drops Ou se elas ainda estão dropando bastante E analisar investir, cara É um bom investimento, caixas do CSGO E eu conheço muita gente que faz muita grana Colocando mil caixas naqueles Containers do inventário Deixando elas lá paradinhas Esperando dobrar e triplicar e daí vendendo para realizar o lucro, acreditem mim, Tem muita gente que faz esse tipo de investimento E ganha muito dinheiro, então não é apenas com skins de CSGO que dá pra ficar rico e ter uma renda extra aí, mas também com as caixinhas do CSGO. Você não precisa abrir elas pra tentar a sorte de ganhar dinheiro. Você pode guardar elas, você inventar com carinho e vender no dia que elas estiverem mais valiosas. Até o próximo vídeo com mais dicas de investimentos em skins de CSGO. Tamo junto, galera. Falou!